Quer aprender como fazer não uma, mas duas receitas deliciosas de sorvete para comer sem culpa? Vem comigo que eu vou te ensinar! Eu vou ensinar para vocês duas receitas de sorvete para comer sem culpa. Na minha humilde opinião, todo sorvete deve ser apreciado sem culpa, mas esses daqui são especiais porque eles são feitos com ingredientes que só fazem bem para você. Então, vamos para esses ingredientes: uma xícara de frutas vermelhas congeladas, aqui eu estou usando um morango, três bananas, um e meia colher de sopa de leite de amêndoas, uma colher de chá de estrada de baunilha, duas colheres de chá de cacau em pó, duas colheres de sopa de pás de amendoim. 3 bananas, 1 colher de chá de extrato e baunilha, meia colher de sopa de leite de amêndoas. E além dessas duas receitas de sorvete que eu tô ensinando para vocês aqui hoje, eu já ensinei outra receita que é também muito fácil. É só clicar no card aqui em cima se você quiser ir lá. É muito na textura de sorvete fica bem, bem, bem pergou. Hum. Conferir, mas essa receita Ela é o que? Um pouquinho mais gordinha. Ela é para aqueles dias não fitness. Essas nossas receitas aqui de hoje são para aqueles dias mais fitness. E se você gosta de receita de sorvete, você faz o quê? Você já deixa seu like nesse vídeo e não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito porque a gente tem muita receita gostosa aqui toda semana, religiosamente, aos domingos, como eu sempre falo. Então, vamos começar nosso primeiro sorvete. Nosso primeiro sorvete, ele vai ser um sorvete de frutas vermelhas. Para esse sorvete, a gente vai precisar de três bananas, como eu já falei para vocês, o que é que eu fiz com minhas bananas? Eu cortei ela em rodelas e coloquei no freezer. Pra ela congelar bastante. E aqui, como eu já tirei do freezer, tem um pouquinho, ela já deu uma leve descongelada. Mas o ideal é que, tipo, do freezer direto pro processador para ela tá bem, bem, bem gelada. Aqui eu tenho também 1,5 colher de chá de leite de amêndoas, que é para poder ajudar o processador a bater tudo. Mas se você não tem problema com lactose, você pode usar a leite normal, sem problema nenhum. E eu tenho aqui uma xícara de frutas vermelhas que a gente vai jogar no nosso processador também. Junto com isso tudo para dar um sabor especial, eu vou colocar o que uma colher de chá de extrato de bolinha. E agora a gente vai só bater isso tudo. E tá pronto o nosso sorvete. O meu aqui, como eu falei, com as bananas descongelaram um pouco, ele sai um pouco mais pro lado do cremoso, mas não tem problema, o que eu vou fazer? Eu vou só botar ele de volta pro freezer. Dar uma limpadinha aqui e mostrar pra vocês como faz a segunda receita. Vamos agora preparar nosso segundo sorvete. De novo, a gente começa com as bananas. Junto com a banana eu vou botar aqui o cacau em pó. Gente, aqui o ideal é que seja cacau em pó mesmo, não chocolate em pó, porque o chocolate em pó ele tem açúcar. Eu não tô adoçando esse sorvete porque eu tô usando uma banana, que é aquela banana, sabe quando já tá quase, quase passando? É aquela que você quer usar para fazer esse sorvete porque ela fica bem, bem docinha. Mas se você prefere, se sua banana não tiver tão doce, você pode adoçar com um pouquinho de mel, de agave, de melás, com o que você preferir. Leite. A pasta de amendoim. E por último, a baunilha. Agora de novo a gente só bate. E é isso, nosso sorvetinho tá pronto. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o primeiro e vou colocar aqui na minha vaselinha e levar pro freezer. E esse aqui é o resultado dos nossos sorvetes, eu já tirei eles do freezer, agora a gente vai experimentar. Vou fazer aqui uma bola, eu já estava mexendo aqui para descongelar um pouco, vocês sabem, né? Sorvete. E... Olha que perfeição esse sorvete de morango, muito perfeito. Vamos lá. Dentes hum, sensíveis, muito, muito, muito bom. Esse o de chocolate eu não vou colocar a colherzinha suja, mas... Só amor, essas duas receitas, elas são maravilhosas. Elas faciam completamente a nossa vontade de comer um docinho, ainda mais um sorvetinho. E como eu disse no começo do vídeo, sem culpa nenhuma. Essa foi nossa receita de hoje espero que vocês gostem um beijo e até a próxima.